Perdem um pouco do interesse quando você vê a pessoa que você fica flertando com outras pessoas? Seja na balada ou numa rede social, vocês também perdem o interesse? Porque eu perco o interesse. Eu não gosto. Você não tem nada sério com a pessoa, ou seja, ela pode ficar com quem ela quiser e vice-versa. Só que eu perco o interesse se eu vejo essa pessoa fazendo isso. Eu não tenho maturidade pra aceitar esse tipo de coisa. Cara, pior que o boy que não te dá atenção é o cara que dá atenção pra você e pra mais 10 ao mesmo tempo. Esse é o pior. O boy conversa contigo a semana inteira. Chega no final de semana, ele some. Todo dia o boy te manda bom dia no WhatsApp. Você tá começando até a pensar que é a lista de transmissão. Deve selecionar todas as meninas no WhatsApp e tu manda bom dia pra todo mundo ao mesmo tempo. Semana inteira você conversa com o boy. Semana inteira. Oi, tudo bem? E aí? novidades? Como que foi seu dia? Legal. Aí você encontra o boy no final de semana. Tá aqui, ó, na orelhinha de uma, na orelhinha de outra... Boy galinha. Aí, o que, que você pensa? Conversei com o boy a semana inteira, vai chegar na balada, vai rolar alguma coisa. Boy sazon. Tempera, tempera, tempera pra outro vir degustar. Aí você percebe que aquela atenção que você pensou que você tinha, que era prioridade, na verdade, o boy faz aquilo naturalmente, com qualquer pessoa. E meu amor, pior que não ter atenção é você ter a atenção que o boy dá pra todas. Eu tô tranquila. Tava acontecendo isso comigo, viu? Pior que o boy... Filha da puta gostoso. O boy me temperava a semana inteira. Chegava no final de semana, nem olhava na minha cara. É tanta opção que nem olhava na minha cara. O que, que eu fiz, como diz meu amigo viado, fiz a egípcia. Fingi que nada tava acontecendo. Aproveitei que eu tava lá. Com a minha boquinha rosa de Little Death. <risos> Fui e peguei outro boy. Tô errada? Não tô errada. O boy temperou, temperou, temperou, não quis provar. Outro veio e comeu. O boy temperou tanto que outra pessoa quis experimentar. Agora, faça-me um favor. Não vou ficar correndo atrás de boy que só tempera, tempera, tempera. Boy, oh, boy Sazon. Ah, não. Não quero boy Sazon, não. Então, conselho da Laje Oliveira pra vocês. possa até estar errada? posta errada sim, mas isso não vai acontecer porque eu nunca tô errada. Primeiramente, me sigam no Instagram, ok? Eu posto vários conselhos nos stories pra vocês Vocês vivem falando que eu tô sumida aqui do Facebook, é porque o Facebook tá flopado Eu amo Instagram, quer receber os conselhos da Laís Oliveira? Corre pro Instagram, arroba a Oliveira Segundamente, se o boy tá temperando demais, temperou, temperou, temperou E não quis provar, não quis degustar, meu amor Essa comida toda aí, ó, deixa a outra pessoa degustar, cara Não fica atrás desse boy não, ó, esses boys sazão aí, ó, tô tranquila e bom, faz favor pra nós, faz favor pra nós. Se poupe, me poupe, nos poupe. Tira meu contato aí da sua lista de transmissão, tá bom? Manda um bom dia, mais não. Eu agradeço, viu? Eu sou assim. Tá comigo, a gente fecha. Se é de todas, <risos> eu deixo pra elas. E assim, seguimos o baile gostosinho no azeite. <risos>